Estou soltando a minha forma 3D ah, ah, ah. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem Vamos direto para o vídeo sem enrolação Porque no último vídeo eu prometi que eu ia fazer um review Das formas para placas 3D da Bitamac E primeiro, vem muito bem embalado Ó, nossa Vem até com o um adesivo dos correios na, nas fitas eles mandam com a nota fiscal, beleza? É a primeira vez na minha vida que eu vejo uma forma de placa 3D. Quando eu conversei com o Fernando, que é o, o dono da Bitamac, eu pedi para ele uma forma canjiquinha. Olha aqui, ó. eles mandam um panfleto. Quando necessário, a limpeza deve ser feita com água e pano macio. Nunca use buchas objetos abrasivos né, que riscam, pontiagudos ou cortantes. Nunca deixe resíduos de gesso secar completamente na forma. O que mais que tem aqui dentro? É um desmoldante que a Bitamac também fez a gentileza de mandar. Tutifrut. Vamos! Oh, uau! Legal! Olha só! Hein? Dá uma olhada nisso. Essa aqui é uma forma da Bitamac, Ela é de plástico. Por que que eu pedi uma forma canjiquinha? Canjiquinha, para quem não sabe, é essa pedra que você tá vendo aí que são é tipo filetinhos, entendeu? Porque eu tenho uma parede aqui em casa que ela deu uma pequena infiltração, então ela descascou um pouco e eu quero preenchê-la com placa de gesso 3D no estilo canjiquinha. O filetinho você pode usar na parte externa da sua casa. Bom, vamos ver se tem um pacote de dinheiro aqui também. Ô, oh, Fernandinho, mancada, hein? Não mandou aquela grana lá que você me prometeu, hein? Hã? Oh, mas tá limpo. Tudo bem, a assim senhora já, já tá bom já. Eu vou fazer a minha primeira forma de gesso 3D da minha vida. E vocês vão acompanhar isso daí comigo, se vocês quiserem. Aqui já tá o gesso, então eu vou fazer da, da, da medida de um por um. Dois litros de água para dois quilos de gesso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos passar o desmoldante na forma. E não precisa ser tanto assim. Vamos bater o gesso agora, mano. Inteira de gesso. Terminou de bater? O que, que, que você faz? Você pega o seu batedor e joga na água ali, ó. Pra limpar. Limpar o seu batedor, beleza? Olha só. Nossa, olha como ficou mega cremoso isso aqui E agora é só a gente esperar secar 4,280 kg Mano do céu, uma peça dessa pesa 4 kg, velho Uau, eu não sabia disso, jamais imaginei um troço desse Ai, eu vou tirar a forma agora, cara Eu vou tirar, eu vou tirar Bom, pessoal, né Pelas bordinhas Aqui Vira com cuidado Ó Minha forma aqui tem que ter muito amor e carinho com ela, cara Senão Senão ela não tem amor e carinho comigo Será que já tá Já tá, ah, já, já, já, já saiu Olha, olha, olha, olha, olha Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai, ai, ai Vou colocar essa parte no início do vídeo Vou soltando a minha forma 3D Mano, olha que legal, velho Minha forma, a minha forma na minha placa de gesso 3D Canjiquinho, olha só. Olha isso, cara. Ó, ó, ó. ó. Dá uma olhada. Fala se fica. Hein? Ó, colocar aqui o filetão e olha atrás como é que ficou. Ó, lisinho, tá vendo? Agora, ó, você imagina colocar aqui na parede, ó. Pá. Hein? Pá. E depois pintar. Nossa, velho. Cara, isso aqui é placa. Essa aqui vai ficar lá na minha estante ainda não tá 100% seco, vai ficar lá no meu estante e eu vou colocar aqui ó, o selo da Bitamac, como prova de que é possível você também fazer e ó, é legal hein, depois eu, se eu pintar isso daqui assim ó pintar essa minha placa, fala depois que ela estiver na parede, se eu pintar ela hein? numa cor assim meio que areia tal. É. Pô, vai ficar muito louco. Pessoal, placa disso, você já sabe. Bitamaki, tá? O telefone tá aí, o site tá aí, é só você ligar lá, entrar em contato com o pessoal e comprar a sua forma, tá bom? Por isso que vai te dar, não, não vai não. Não se esqueça de usar o desmoldante, tá bom? Pra na hora que você for soltar, soltar bem facinho. E cuide da sua forma com amor e carinho, né? Eu vou lavar agora tal, quando deixar como se fosse novinha. E é isso. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Dá um like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!